Ei meu povo, vamos lá então, vamos fazer a nossa cama casinha, né? Vamos lá Esse molde aqui você vai cortar no tamanho exato, tá? Tanto da manta quanto no tricoline Eu tô usando manta acrílica aqui, tá? Espessura 2 4 ah, vezes no tricoline, tô usando tricoline, 4 vezes tricoline duas 2 vezes na manta acrílica Esse aqui é o nosso topo da nossa casinha, tá? É o nosso telhado Aqui, gente, esse molde aqui você vai cortar duas vezes tricoline e uma vez na espuma. A espuma eu tô usando a espessura dois, tá? Dois centímetros. Então, a tricoline você vai cortar um centímetro de cada lado a mais, tá? No tricoline, do que o molde. E a espuma você vai cortar direitinho do tamanho do molde, tá? espuma do tamanho do molde e o tricoline um centímetro a mais, Ok? Mesma coisa com esse molde, tá? No tricoline, um centímetro a mais de cada lado. E na espuma, o tamanho certinho do molde, tá? Então, duas vezes tricoline, uma vez na espuma. Esse aqui é as nossas costas, né? Essas são as nossas laterais. Mesma coisa. Espuma certinho, duas vezes. E o tricoline, um centímetro de cada lado. Ok? Então... Esses são parte da nossa casinha. O nosso fundo. Vamos para o nosso fundo. Deixa eu explicar o nosso fundo aqui. Nosso fundo tem algumas peculiaridades, ok? O nosso fundo. Aqui eu tô usando o nosso emborrachado de tapete, tá? Isso aqui vocês encontram nas lojas que vendem tapete, que fazem tapete, tá? Ó tá? Então, uma vez molde inteiro certinho no emborrachado. Esse aqui é para nossa almofada, tá? Eu tô usando TNT para nossa almofada. Você vai cortar duas vezes, tá? Duas vezes largura certinha, porém aqui para cima você vai colocar 15 cm a mais, tá? Aqui para cima, 15 centímetros a mais. Por que que eu faço isso? Para não tá fazendo tanto molde para vocês, né? Se com um vocês conseguem fazer tudo, aí não precisa, não dá tanta folha a hora de imprimir, tá bom? Aí vamos para a nossa capa de almofada. Nossa capa de almofada, aqui, tá? A nossa almofada, você só vai aumentar 15 centímetros para cima aqui, tá? Nossa almofada, só 15 para cima. O largura tudo igual, 15 pra cima. A nossa capa de almofada é diferente. Nossa capa de almofada, você vai colocar 5 pra cá, 5 pra cá e 15 pra cá. E cortar duas vezes, tá? 15 pra cima, 5 pra cá, 5 pra cá. No molde já tá especificado, tá? 5, 5, 15 pra cima. A, a almofada você vai cortar na mesma largura, só que 15 aqui pra cima, ok? Então, é isso que vocês têm que saber, tá? Almofada duas vezes, capa de almofada duas vezes, tá? almofada eu tô usando, usando TNT e a capa de almofada eu tô usando tricoline, tá? Tricoline da cor do teto. Você vai usar um zíper em metro, tá? Você vai usar um metro de zíper. Essa cama que a gente tá fazendo, eu vou fazer uma PP, porque eu vou fazer pro gato da minha irmã. Então, eu já aproveito e já faço aqui, tá? No vídeo. Então, é uma PP. Então, você vai usar um metro de uh, zíper em metro, ok? Então, é isso que você vai precisar para fazer a tua cama casa, ok? O cursor do zíper, você escolhe se você quer pôr dois cursor ou um só. Eu vou pôr um só, tá? Então, tá aqui o cursor do zíper, já coloquei. Eu tenho um vídeo aqui, onde eu faço a roupa cirúrgica, que eu mostro como colocar o cursor do zíper, tá? Bora lá montar a cama. A gente vai pegar esse molde aqui, tá? Esse molde que é vazado aqui. Como vocês podem ver, eu não cortei ele aqui dentro ainda. Que a gente vai costurar primeiro, pra depois cortar, tá? Eu risquei com a caneta aonde eu vou costurar, ok? É aonde tá... então no avesso a gente costurou ali aonde a gente fez a marcação com a caneta agora a gente vai cortar parte ali e vai pegar a nossa parte vazada aqui, vai virar essa parte pra cá, pra dentro. Agora, vamos pegar essa nossa parte vazada aqui e colocar aqui dentro. E vamos passar a costura aqui, pra ajeitar bem a nossa frente. Vai ajeitando e pegando a nossa espuma aqui dentro. Essa parte é uma das partes que ela não sai pra você lavar, Tá? assim, ok? Reserva. Vamos pegar o nosso topo aqui, o nosso telhado, né? juntar aqui, uma peça na outra, tá? Assim, passar uma costura aqui, uma peça na outra, duas em duas, avesso com avesso, direito com direito, ok? Então, a gente pregou um no um outro aqui, dos dois lados, tá? Pulou, vou, o vídeo parou aí, eu não vi, tá? A gente pregou essas peças essa aqui, uma na outra, tá? Aqui... E aqui, e aqui é o que a gente tá fazendo? A gente tá passando uma costura de segurança aqui, ó, juntando as peças com a, no, a nossa manta acrílica, tá? Ó, aqui, manta acrílica e aqui a nossa peça, tá? não tá fazendo isso, a gente tá juntando aqui. Vamos continuar, então. É que o vídeo parou e eu não vi, tá? Então, a gente fez, foi isso. A gente colocou, juntou as do, os dois moldes, os, as duas peças da Abas, quatro, aliás. Costurando uma na outra. E depois, a gente tá fazendo, juntando aqui com a manta acrílica. Colocou a manta acrílica aqui certinho, ajeitou aqui. No nosso Na nossa peça E a gente tá passando uma costura de segurança para segurar a manta acrílica com o nosso telhado, né? A gente tá passando uma costura de segurança aqui, tá? A nossa manta acrílica já tá aqui E a gente só tá passando uma costura de segurança para ficar firme ao redor, tá bom? É isso que a gente tá fazendo aqui no momento nessa costura do meio, aqui, a gente vai passar uma costura, tá? Pra dar o efeito de telhado, né? Se você quiser colocar também uma chaminézinha aqui, eu colocar babadinho ao redor também dá. Ficou assim, tá? Reserva. Vamos pegar as nossas costas. as nossas laterais, ok? Vamos pegar duas costas e duas laterais. Você, vocês podem, duas costas e uma lateral, tá? Vamos pegar duas costas e uma lateral. Vocês podem também, gente, vocês podem fazer de cores diferentes dentro e fora, Tá? e vamos pregar as nossas laterais aqui, aqui, ok? Um lado um lado E a outra do outro lado. Assim. Fazer a mesma coisa com as outras peças, tá? Com as outras... Aqui é as nossas costas e a nossa lateral. Uma do um lado, e a outra do outro lado. Aqui, gente, ok? Agora vamos pegar o nosso zíper e vamos pregar ele aqui. Com o curso, cursor virado pra baixo, tá? A gente vai pregar ele aqui pra depois ele ficar assim, ok? Bora lá. Eu tô sem o pezinho do zíper. Mas vamos lá, né? Colocamos o zíper aqui, o cursor para baixo. A gente vai espontar aqui nosso zíper. E o zíper aqui, a gente vai colocar as nossas peças aqui, e vai... Ó, colocamos a outra peça aqui em cima, aqui. E aqui a gente vai pregar, tá? Daqui até aqui, tá? Só pra segurar aqui, tá? Mesma coisa do outro lado. Assim. Agora, aqui, a gente vai pregar o zíper aqui embaixo, na outra parte, tá, pessoal? Na outra parte aqui embaixo, ó. A gente vai pregar esse zíper aqui, ó. Essa outra parte aqui embaixo. Depois, a gente vem com o fundo aqui, pregando. Aqui. para não demorar muito. Depois a gente vem com o fundo aqui, tá? Essa é a parte do zíper, é a parte mais chatinha. Eu particularmente odeio pregar zíper. aqui gente aqui é onde a gente vai colocar as nossas espumas como eu disse se você quiser colocar duas dois cursor fiquem à vontade podem pôr vai ficar bom também tá dois cursor vai ficar bom também a gente vai colocar um só, tá? Então tá aqui. Agora vamos pegar a nossa outra parte, aquela parte que vai aqui, tá? Essa parte aqui, ó. E vamos pregar ela aqui. OK? Vamos pegar ela aqui aqui na frente, tá? Essa parte que a gente presspontou do zíper é a parte que vai ficar para fora, então tem que tomar esse cuidado de saber que ali é o nosso avesso, tá? Aqui, se você quiser passar na overlock também é bom, tá? Agora, vamos colocar o nosso, nosso telhado. O nosso telhado nós vamos passar no overlock. Então, aqui, passamos na overlock, aqui em cima tudo, tá? Ó, colocamos a nossa parte da frente, os nossos zíper. Lembrando que aonde é a gente prespontou o zíper, é que é a nossa, o nosso direito, né? Você pode fazer com cores diferentes, né? avesso e direito. Então, aqui, agora, vamos colocar o nosso teto também. Passamos na overlock aqui o nosso teto ó, damos uma limpeza no overlock, agora a gente vai colocar ele aqui tá? Ó, a gente vai colocar aqui daqui até aqui você pode colocar um alfinete começa na frente ó. aqui é o nosso meio do nosso teto biquinho até aqui tá vamos colocar um alfinete estamos fazendo isso do lado do avesso aqui no biquinho vamos colocar outro alfinete tá? e aqui outro alfinete então, aqui a gente sabe que tem que passar uma costura juntando essas, essas partes. Chegou aqui, a gente vai passar uma costura aqui, ó, tá? Desde aqui até ali. Vamos colocando alfinete... Essa casinha vai para o bebê da minha irmã, da minha mana Denise. É pro gato dela. E aqui é a mesma coisa, ó. Aqui, mesma coisa, vocês vão vir daqui até aqui na ponta, vão colocar um alfinete, vamos vir com a costura dali até aqui, aqui na ponta, um alfinete e vão descer. Até aqui. Não tem erro, gente. Não é uma peça tão complexa assim de fazer. É uma peça que vale a pena vocês fazerem e vender aí. Sai bastante, né? É um mangu diferente, né? Tenho certeza que vocês vão vender bem. E aqui é só e acertando ok? vamos lá então deu para entender, né pessoal? vamos lá então vamos começar os lados aqui net Chegou aqui, fizemos um lado, fizemos esse lado aqui, chegou aqui, vocês erguem o pezinho e giram aqui. Agora, a gente vai fazer a parte das costas, a parte que tem aquele, aquela aba, né? Eu esqueci de falar pra vocês, vocês vão usar a manta acrílica pra encher a almofada, Tá? E aqui vocês vêm devagar e aqui vocês tem que arrumar o biquinho aqui na nossa no nosso telhado, tá? então vocês tem que vir devagar pra dar certo chegou ali no biquinho Ergue o calcador. Ergue o calcador e gira. Chegou aqui do lado, ergue o calcador... Do alfinete que a gente colocou. Chegou aqui, é o calcador, tirou o alfinete, agora a gente tá fazendo a frente, agora a gente vai pra frente, agora a parte que já tem, que já tem o a espuma. A parte aqui tem que ser com mais cuidado, principalmente se a tua máquina for praquinha, tá? Chegou aqui no meio, é o calcador, tirou o alfinete que a gente colocou e gira. E com ela no avesso ainda Agora, vamos colocar o nosso fundo, tá? Vamos pôr o nosso fundo, pra assim finalizar a nossa peça. E aí, fazer os nossos... as nossas almofadas. Aqui tá o nosso fundo. Então o nosso fundo. A gente quer que essa parte saia pra fora, então, a gente vai pregar ele aqui, tá? Então, a gente vai colocar aqui, ponta com ponta aqui, tá? Primeiro, a gente vai pregar aqui na frente, que é a parte que ele não sai, né? Então, essa parte aqui, a gente já prega aqui. onde tem o zíper A gente já pregou aqui a parte onde não sai Aí agora a gente vai pregar a parte que tem o zíper Essa parte aqui, ó A gente vai pregar aqui, tá? Vai vir pregando Aqui Aqui, tá? Aonde tá o zíper Cuidando pra não pegar No zíper aqui, né? E estragar o nosso zíper, né? Pregar aqui certinho, tá bom? Bora lá, então pegou aqui é do calcador e gira como a gente fez para fazer o nosso nosso telhado só que aqui é o nosso fundo e vamos cuidando para não tá pegando o nosso zíper aqui né se você tiver pezinho de zíper é mais fácil tá gente? aqui eu tô fazendo sem pezinho de zíper por isso que tá dando tanto trabalho agora se você tiver aquele pezinho de zíper é bem mais fácil Pegou aqui, gira e vamos pegar a última parte. pegamos o nosso fundo. Se você quiser passar uma limpeza na noveloque antes de pegar o fundo, beleza, você pode passar, OK? Aqui. Está pregado o nosso fundo. Aqui com o nosso perna ok agora vamos colocar as nossas vamos colocar as nossas espumas laterais costas aqui é só ir ajeitando e colocando, tá? dá certo? você pode usar outro tipo de tecido, tá? você pode usar tactel pra fazer isso aqui bom também e a outra lateral faz tempo que eu tô pra fazer essa peça com vocês aí Luciane consegui fazer o zíper ó sem pezinho, viu? Olha é só a nossa casinha. Agora vamos fazer. Ó, e o zíper sai, o zíper abre, sai tudo aqui quando quer lavar. a nossa cabaninha, a nossa cama de casinha. Assim. Agora, vamos fazer a nossa almofada, tá? Então, vamos lá. Almofada, o que, que você vai fazer? TNT, você vai passar uma costura ao redor, né? Como eu disse, é esse molde aqui, tá? Largura é a mesma... 15 pra cima, tá? 15 pra cá. Vai passar uma costura ao redor. E daí é só encher e pronto, tá? Só encher com manta acrílica, tá? E Pronto, nossa almofada tá pronta. Vamos fazer a nossa capa de almofada agora. A nossa capa de almofada, como eu disse, é duas vezes, né? Duas vezes o fundo: 15 pra cima, 5 pra cá, cinco pra cá. Duas vezes o fundo, tá? Então, o que que eu fiz? Ao invés de cortar duas vezes, cortei duas uma vez. Ao invés de duas, eu cortei uma vez, mas dobrado aqui embaixo, tá? Pra ficar um tamanho só. Aí, aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Aqui, eu vou fazer uma bainha, tá? Pra dar acabamento. Ou eu posso só passar na overlock, mas eu vou fazer uma bainha aqui, ok? Aqui eu também vou fazer uma bainha para dar acabamento. abracinho por cima e fazer uma costura aqui de fora a fora para fazer a nossa capa. E você pode estar tá fazendo isso na over. dar acabamento na overlock, mas eu não precisava, a minha capa já estaria pronta, mas eu vou dar um acabamento na overlock para ficar melhor e já volto pra mostrar pra vocês como ficou a nossa, nossa peça pronta, ok? Tá aqui, nossa almofada, nossa capa de almofada, vamos colocar na nossa almofada. Agora, vamos colocar dentro da nossa casinha. Olha só, gente. Linda, né, gente? Então, tá aqui nossa peça pronta. Zíper, tá? O pessoal tava pedindo uma cama com zíper. Tá aqui essa técnica do zíper, você pode usar para todas as camas, tá, gente? Essa técnica do zíper aqui, você pode usar para todas as nossas camas. E ficou assim, tá? Essa cama aqui vai para o gatinho da minha irmã. Para, para o gatinho da Denise, né? Vou levar para ela agora domingo, né? Acredito que ela vai amar. Tiro foto dele aqui para mostrar para vocês depois. E tamanho PP. E não é uma peça difícil de fazer, né, gente? Vamos combinar. Uma peça facinha de fazer e fica lindo, né? Então, é isso aqui, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Tá bom? Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas peças pet. Bora fazer roupa, caminha, tudo pet. Gente, o mercado pet é o mercado que mais cresce no Brasil e no mundo. Então, bora ganhar dinheiro, gente. Bora caprichar aí nas roupas pet, tá bom? Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo vocês. Denise Olha só, tá chegando pro teu gato Beijos, tchau, tchau Fiquem com Deus, tchau